E aí, mano? Você começa, né? Como é que Você começa na Caldas, Vamos que vamos, então já que a rebaixa, é do jeito que nós gosta. Do meu lado direito, yeah, yeah, yeah. meu mano Caldas, do meu lado esquerdo é o meu mano Neno DJ. Quando você quiser, aperta o play, solta nós. Vai que vai! E aí, rapaziada, primeiramente, boa tarde pra geral. Muito boa tarde. Todo mundo tá aí? Quem tá levanta a mão pra cima, pra passar aquela vai. Geraldo, se tiver gente na vontade, eu consigo contigo, isso é e acabou o vou passar energia. Boa! Oh, Boa! Oh, Boa! Oh, Boa! Oh, oh. E quem votou no Bolsonaro já pode se retirar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ai, só que se eu descobrir, não vai adianta correr, vai morrer ou vai matar? Ele vai matar ou vai morrer? Boa! Oh, Boa! Oh. Mm hey, -hmm. Tá ligado, ser isso aqui é um filme Mas eu posso fazer o um freestyle Cê tá ligado, não aborda o um assunto de crime Mas já teve três batalhas Todas as vitórias foram repetidas Ou seja, batalhando comigo Cê vê sua vida passando em filmes Ou seja, a cena não é uma curta metragem. Tá ligado, truta, que eu bato você Cê tá ligado, esse papo aqui não é viagem É tipo longa, não sou o Jonga Mas bato tudo, então tô tudo bem Vou acabar com você, igual eu sempre fiz Isso pra mim, você já virou meu refeito tá Entendendo? Meu parceiro, xará, comigo aqui cê não vai aguentar Tipo um filme em ação, meu parceiro, agora na frente que eu vou acabar Aí meu parceiro, você vê que aqui você tá na moção Vai perder para mim, isso é stop motion Eu te ganhei por um prêmio segundo em ação, ou seja... Tá louco, acabou já o sino, pai! E aí é Vai ei. deixar, meu chapa? Rapaziada, chega mais perto pra câmera ficar enquadradinha, calda, fica aqui, né? Não fica aqui. DJ, deixa os meninos que eles têm coisa pra resolver, pai, sorta! Uh! Uh! Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, mata esse, esse, esse cara no trap Ei, ei, ei ah, Vou perder por um frame mas contra esse mano eu sei que aqui é que jaz. Vou perder por um fleme como se fosse corinthiano contra o goiás Não dá pra te entender, cê tá moscando na pista irmão O papo é fazer o meu freestyle porque eu tô fugindo dessa solidão Você acha que é cabreiro? é né, freestyleiro? O golpe que é rasteiro Pode chamar que eu sou dono do filme e o Nenê é tipo Tarantino Tô nesse roteiro ha! Você não entende mais nada porque você sabe que você corrompeu. O roteirista do filme é o Nena. A história é minha mãe que ela que escreveu. Você não entende de nada, cuzão. O pavô aqui é minha direção. Eu posso perder três vezes, mas eu sei que eu sempre vou ser um campeão na vida. Porque eu tô na batida, tudo que eu faço é lapidado. Você pode me ganhar três vezes, mas na quarta tá fudido. É melhor tomar cuidado, arrombado. Ixi, o clima pesou, DJ. Tá bonito, sorta, filho. Fala Corinthians, não, pai. É, pô, veja bem essa rima é do Corinthians aí, hein? Veja bem aí, mano. Passaram a mão de nós ontem, hein, pai? Ó! Tem nem como comparar. Pode parar, pode parar. Vai quebrar, vai te livrar Acho que tá muito difícil contra o Neno Você vem escapar, porque Sei que vão me patrocinar Eu tenho que me raciocinar Cê fala que tá tipo Jonga, só que o Neno Que virou o dono desse lugar Você não entende mais nada, porque você tá achando Que é bom, não me nota, eu tô falando Do alvo do Jonga, você é só uma Figurinha da Copa, e você tá Buscando, não é radiante, porque meu Vitale que é elitrizante, enquanto você tenta ser uma Figurinha da Copa, o Neno pode pra o alvo mais brilhante, caralho, você tá ligado que é ibopê, o igual é figurinha de babê. O que dá para você? Toca a bola pra mim que eu vou resolver. Esse é o jogo, não brinco, cuzão. Eu tô em campo, hora de ação, sou garantindo, muito garantindo, porque o não é dono dessa direção. Você ah, não entende mais nada, não escapa, porque eu faço rima com amor. Mano, esse é meu teor, sem ter a alma exposta de um compositor. Tá maluco, doidão? E aí, calma, família! E aí, calma. Pode levantar a mão pro alto em é geral, que tivesse dinheiro, vontade mesmo, que não tem caô não. não. E yeah, aí? Yeah. Ok. Hey, hey, hey, hey, hey. Ah, mas é tipo skate. Vou acabar com você porque eu sou o jungle. É tipo uma Bat Trick. Vou acabar com você porque eu sou o ladrão. De ganhar isso é, é tipo head Trick. Tá entendendo, parceiro? Eu acabo contigo porque esse aqui é seu fim. Se tem um ladrão que eu me parou bater nessa vida é o alvo e o um foco, de mim Entenderam? Meu parceiro, cê tá ligado que não conta a via Vai perdendo pra mim que cauda tá garantindo essa toda alegria Falou que é a direção, só que perdeu na polícia. Cê passou a direção, só que cê é o ocular Esse problema aqui foi em duas vias, caralho Sabe que eu acabando contigo, tranquilo, cê sabe, sua rima é ilesa Cê falou de coringo, agora sua rima foi presa Ele é tipo Flamengo, e eu sou tipo o Corinthians, entendeu com certeza? Que eu vou ganhar com você, com seu time jogando a defesa, caralho! Ah! Nunca mais falar do Corinthians, cuzão, tá ligado? Perdeu para mim, porque perdeu, porque eu sou o ultimão. Não fala do Corinthians, caralho! Pô, não mexe nessa ferida que ela tá exposta, hein, mano! Pelo amor de Deus! Você é Corinthians também? Caralho! Foi mal interpretado aí, rapaziada! Uh. Aê, tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês sabem como funciona barulho para Neno! Barulho para Caldas! Oh! Leno! Oh! Caldas! Oh! Caldas está na próxima, faz barulho família!